<risos> Rapaziada, vamos ficar esperto, hein? Sim, tapa no trem, tá rolando os megazords de carne. É okay. Vamos continuar assistindo a parada, tá, tá? cabreiro. Beleza, ó, oh. tá, chegamos em zona salva. Uh -huh. Did we finish it? Rapaziada, eu tava bem contente, eu vou ser sincero, hey, hey, ó, fique na fila, calma, o cabinei vai ser sincero, o jogo tava muito louco, muito massa, até o cara ver ele dando um tapa no trem. <risos> No... <risos> Calmo. Se inscreve aí, tio. É. tá rolando os alimentos ali? Sim. Ó, Bolsa Família americano, hein? Todo civilizado. Vê como é que é. Os caras tem tanque de guerra. Vem na caixinha. O negócio é outro nível. Vou... Ó, será que acabou Sim. mesmo, Leon? Acabou, não é? Leon, temos uma situação. Ela e sua companhia foram abductadas. Nosso satélite colocam em um fogo de Por que? Os que nos deu. Espera um minuto. Essa é a clave para parar o vírus do É... Jake. Hunnigan. Could you check and see if the BSAA has any units near the oil field? Just one moment. But okay! What is that? Oh me god. Okay, I've got a Chris Redfield on the line, patching aircraft. Chris Redfield. Oh, Leon. Leon, where are you? Chris, we're just outside of Tachi. Why? Rapaziada, o negócio acaba não, tio Vamos ficar calmo O ah, que que acontece? Corpo a corpo, ó Finalmente a gente vai pegar armas de fogo. Nível 2, é o que dá pra fazer, tio Acho que já não dá pra comprar mais nada O negócio é caro pra caramba, hein, jogo? Tranquilo Mas é necessário pra zerar até no hard 3 Vamos ficar calmo Leon, Leon, você está alright? Yeah. Things just got bad. Real bad. You two hostages from the underwater oil field agent Sherry Birkin and Jake Mueller son okay for Wesker. Wesker? Chris he's got antibodies for the sea virus i got it on my way good thanks leon espera. something i need to tell you it a wong está morta. Como é que é o negócio? Copia. Sherry e Jake Não deixe-os Você está Vamos apenas get the hell Rapaziada, será é que ela ainda eu nunca morre? We need to evacuate. Come on! Beleza, rapaziada, agora o negócio de fighter We're o nível aqui é, é 97, a fumaça tá contaminando right. todo mundo. Eu sempre tentar para pegar a experiência. Calma. Beleza. É, vamos continuar. Aqui, é o meio aqui? Sim. Ó. Abre a porta aqui. Peito. Olha, tá rolando uns offs ali. Vamos seguir eles, vão seguir eles. Sobe. Aqui. Peraí, aí, onde? Oh, os caras vão quebrar, tio, Vai quebrar aquele oh, vidro ali, tá perto. Tranquilão, rapaziada, o que acontece? Vamos sair fora, ó, oh, as paradas quebrando. Vá, pra para cima. Peraí, peraí, peraí. Oh, e aí, jogo? não pode demorar muito, hein? Vamos vazar. Beleza. Não, não tem como pegar mais munição. E jogo. Tu vai se ver comigo, moro, cara? Ó, fumaça! Nossa, os caras já estão tá aqui. Beleza, o cara abriu. Abriu. Flipa. Pegar me com o estou? Vou pegar as duas arminhas bentas. Vaza! Ei! Sai de perto! Ó! Já não caio mais só, aqui. Agora as duas arminhas canto, tio. Ai, eu quero ver, o jogo! Ó, só Não vai ficar nenhum um caboclo em pé. Aí estoura fácil. Você tem lock aqui. é louca japonês! Tá bravo! Calmo, tô calmo! Pretai do outro lado! Aí não, jogo! Aí já pela sua demais. Do outro lado, vai, o caverninho não curte. Tem é mais cagão ainda. Espera aí, vou pegar a munição aqui. <tos> tô matando tudo, tio. Ah! O relógio tá vivo. Rápido. Ah, Olha, infinito. É infinito. Ah! Hum. Não se torne. Não se Rapaziada, tá vendo? Não curte os heróis, não, né? Oh, meu Deus do céu. Boa sorte. Bem, Fuscão. Olha o Fusca, tio! Rapaziada, tá, tá, um um tá muito H2 silêncio. Provavelmente from the missão. Rapaziada, tá muito Charlie, change of plans. Entry para Tachi is prohibited. Retreat and wait for further orders mas o Team is ainda lá, eles precisam us! isso é uma ordem não podemos mais lá a família inteira griterim, Pururux, gordo e o chapariz de teto, deve estar tudo aqui, fazendo excursão oh. Aqui ó, oh. <risos> tomando sol, tranquilo. A Shit! E aí, jogo. Liga o limpador do vidro! Oh, oh, é, você acha que o cara ia devagar assim? Coisa é que não tem como ver muito, hein? Vamos tranquilamente aqui, que essa parte é delicada. Beleza, tio. Debrina super tensa. Ó, oh, o cara tá de boa ali, Didi no Fuscão. Essa é aonde assim que eu posso te posso encontrar. A torre tá bem atrás, vocês dois continuem. E aí? O cara you. vai voltar. O cara Be é macho careful, mesmo, right? hein, Jogo. Nossa, voltar no meio da fumaça ainda. Olha, aquele aí é macho, hein. Macho nível 50. Team. Come in. Is anyone there? Roger. Rápido, ali, hein. Pelo amor de Deus, hein. Precisamos <risos> de você. <risos> fazer a sorte que ela é forte, hein. Puxou o linhão pra cima. Oh, meu Deus do <risos> céu. Então, Calmo, olha aí, nossa! Oh, meu deus! Eu tenho uma sorte com isso. Rapaziada, com um caminhão, eu tenho uma sorte de um exemplo 2. Calmo. menos solto, parece o começo do jogo o <risos> oh, louco tio, agora a gente já sabe quase errada quase errada, esse é o começo do jogo beleza, chegamos à parte que o helicóptero oh, deveria picar os locos Eita, pelo amor de Deus, isso para de me assustar. sabia que ela tá. Esse cara trocando ideia. Pera aí, jogo. Eu tô com duas pistolas. Nem vem, nem adianta. Duas pistolas é muito para matar os ó. Beleza, é boa. Tranquilo. Por aqui? Para onde? Basta A beleza tem que voltar pelo mesmo... Tem que ir no mesmo local que você foi, no começo, ó, oh, tranquilo, por aqui, ó, tipo, ó, oh, oh, mesmo caminho que a gente tomou no início do jogo. Leon, Leon, você ouve me ouve? Você tá bem? Tá é de boa. Peraí, tipo, a Helena não tava no colo do Leon no começo aqui? O jogo tá mentindo, hein, jogo? Ó, oh, Helena, eu chamo a Helena, ela volta. Ó, oh, volta pra galera. Ela foi bico os caras Aí ela vem Rapaziada, é Helena, você tá ligado? Essa é mulher do Kung Fu Melhor parceiro de gameplay até agora Ah, oh, Meu Deus, curte dar um John Cena e tudo mais nos locks Beleza Rapaziada, Vai ter fatos não contados aqui, hein Ó Tem uma arma aqui o Loki. hein Beleza Agora o zumbi-lock. Ó. Rapaziada, agora o Leon tem munição pra caramba. Cabeça é dura, hein? Ó, bica agora aí. É o cara mesmo. Ah, <risos> não vai entrar. Ah, estou muito calmo. Rapaziada, calminho. A gente já passou por aqui. Um momento respiração. Pegamos a mesma Prantex. O jogo não tem como nem pegar munição. A munição ficou na frente da planta. A gente precisa da planta verde pra tipo, combinar. O que que acontece? Vamos acabar com as munições de arminha? Será que sobrou espaço agora? Nada a ver. Coloca em jogo. Beleza, o que que a gente pode jogar? Foiras aqui. Você não sabe nem eu. Rapaziada, é, tem munição de escopeta pra três guerras. Ah, isso eu curto. <risos> oh, meu Deus, tem como jogar fora assim, tio. Tem que apertar o botão Bento. Depois que você aperta o botão Bento, aparece a opção rapaziada, você tem que mexer nos comandos do Windows, entrar no executar tarefas, ctrl alt del e deletar o item, ah, eu tô muito mal.